Boa tarde queridos amados irmãos em Cristo Pela graça e misericórdia de Deus Estamos aqui mais uma vez Para ministrar um estudo da palavra E Quero agradecer a Deus Por toda a graça e misericórdia Que Ele nos concede Porque podemos estar aqui em saúde E quero profetizar Sobre a vida de todos que estiverem Ouvindo essa ministração Agora Agora como também aqueles que ouvirão depois na sequência em outros dias, que possam abrir o entendimento para compreender aquilo que Deus está fazendo em nossos dias com as nossas vidas e através das nossas vidas. Quero convidar a todos para que possamos orar e entregar esses momentos ao domínio do Espírito Santo. Se você puder Recline sua cabeça em honra ao Senhor. Querido Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez pela tua misericórdia, para liberar aquilo que Tu nos tens concedido com tanta abundância. Pedimos Senhor que o Espírito Santo esteja movendo em nossas vidas, na minha vida, como também de todos aqueles que acessarem esse, esses momentos. Para que nós possamos receber de ti todo esse manancial de vida que tu tens preparado para nós. Nós te agradecemos, Senhor, e louvamos a ti em nome de Jesus. Queridos, o nosso tema hoje é, é algo que Deus trouxe através de, das últimas ministrações que têm sido trazidas aqui na casa do Senhor. Deus tem falado muito fortemente. Através De todos aqueles que são usados Para liberar a palavra aqui Os pastores e também os irmãos Que nós estamos Vivendo um tempo realmente Crucial Nós estamos no vale da decisão Nós estamos naquele momento De preparação Para aquilo que Deus tem Preparado para todos nós E se é que nós temos um título Ou um tema para esta ministração, nós poderíamos dizer que nós estamos hoje tentando entender com mais clareza a preparação da esposa de Cristo nós oramos muito e falamos muito sobre avivamento, sobre arrebatamento sobre tantas coisas que nós temos sido ministrados e nós estudamos e cremos nisso e fica a pergunta em que estágio? Como é que nós estamos? O que, que eu e você precisamos para estarmos prontos? Porque nós somos hoje a noiva de Cristo para sermos preparados para a esposa de Cristo. E na última ministração que nós trouxemos aqui, nós falamos sobre a vida de Raab, que foi uma personagem extremamente importante na história do povo hebreu, tanto que ela está incluída na genealogia de Jesus Cristo. E a sequência de Raab é o livro de Ruth. Quero convidar os irmãos, convidar todos que estiverem assistindo, e também convidar, se você tiver condições, tome nota de algumas coisas, porque sempre é importante nós podermos buscar, rebuscar, que isso é uma palavra que nós vamos usar aqui daqui a pouco, rebuscar aquilo que Deus nos tem dado, o livro de Ruth, e vamos abrir um parêntese, eu tenho dito, e quero que os irmãos entendam isso, que absolutamente nada na palavra de Deus está lá por acaso, e como tenho dito muitas vezes, nós temos muito mais coisas reveladas na palavra de Deus Naquilo que não está escrito com, com letras em papel Do que aquilo que está aqui Claramente diante dos nossos olhos Por isso que a Bíblia precisa ser compreendida espiritualmente E se nós formos olhar O livro de Ruth Ele tem quatro capítulos Nós temos quatro evangelhos O livro de Ruth é o oitavo livro da Bíblia, a partir de Gênesis. O oito representa um recomeço. O oitavo dia é o primeiro dia da segunda semana. Nós estamos nos preparando e o Espírito Santo, Deus, está preparando a sua noiva, a sua igreja, para um novo recomeço, na nova Dispensação da igreja E isso é muito profundo O livro de Ruth Ele traz algo muito profundo para a nossa meditação Quero ler alguma parte aqui no, no início Livro de Ruth capítulo 1, verso 1 em diante Ele diz assim Nos dias em que julgavam os juízes Houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Para começar a entender, no, nos dias em que julgavam os juízes, mas na verdade aqui é os juízes eles governavam. E nós podemos ver uma coisa muito importante, juiz sim, foi, foi estabelecido para julgar e não governar. Cada vez que juízes governam, como na realidade, na história dos juízes aconteceu, tudo vira de perna para o ar. Se nós formos olhar o livro de juízes, não sei se os irmãos já leram e se aperceberam, mas o livro de juízes, todo livro, do início ao fim, conta a história mais tenebrosa, mais escura, mais afastada da verdade de Deus de toda a Bíblia. É o livro mais tenebroso que nós temos na Bíblia. Talvez muitos não se deram conta disso. Mas essa é a realidade. Era um, era um tempo em que não havia lei. Um tempo em que cada um fazia o que queria. E aqui, a palavra diz assim, ó, um homem de Belém de Judá. Belém de Judá significa... Casa do pão. Então esse homem com a sua, sua esposa e os seus dois filhos estavam na casa do pão. E houve fome. E ele saiu e foi para a terra de Moab. Nós precisamos entender quem foi Moab, quem são os moabitas. Moab é o filho neto de Ló gerado por incesto com a sua filha primogênita, quando depois eles saírem de Sodoma. Já começa aqui a escuridade, a tenebrosidade de toda essa história. E uh, Elimelec, ele saiu da casa do pão e foi morar naquele local, com aquele povo idólatra, afastado de Deus, completamente perdido e diz ali que no verso 3, morreu Meleque marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth e ficaram ali quase 10 anos. Na sequência nós vamos ver algo muito importante, mas eu quero Apenas buscar algum, alguns textos rapidamente Para nós entendermos o que era O tempo nos julgavam, nos dias em que julgavam os juízes Como era esse tempo? Nós precisaríamos ir então para juízes Já mais no final, no capítulo 17 Onde nós vamos ver um homem chamado Mica e diz assim, ó, havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo. Eu o tomei, então lhe disse a mãe, bendito o Senhor, seja meu filho. Veja bem. Este mica, ele surrupiou da mãe dele mil e cem ciclos de prata. E nós vamos ver na sequência depois ali, que a mãe dele pegou uma boa parte desse dinheiro e foi, encomendou e mandou fazer ídolos do lar. E nós vamos ver ali que na sequência... No, no verso no Juízes 17, verso 7, diz que havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. E este homem, ele na verdade, ele era parente, neto de Moisés. E verso 18 já diz uma coisa muito importante, naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, em, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não, se via, não havia caído a herança sobre eles. Então, na sequência, nós vamos ver sempre, falando várias vezes, verso, capítulo 19, verso 1, naqueles dias que não havia rei em Israel. O último, o último versículo, do livro de Juízes, fazendo um, um resumo bem resumido, Juízes capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, então realmente era cada um para si e Deus para todos, e para essa terra é que Alimeleque Acabou se refugiando E nós perguntamos então Mas por que se ele estava na casa do pão Estava em Belém de Judá Está certo Houve fome Mas houve fome em todas as partes Não apenas ali Então por que ele saiu Daquele lugar e foi habitar Num lugar tão tenebroso Entre um povo tão ateu e tão idólatra E nós podemos A única resposta que nós temos para isso é que ele fugiu por medo. Então nós temos para nossa ministração hoje. Nós temos que buscar em nós. Quantas vezes e quantos você conhece. Ou quantas vezes passou no teu coração. De sair da igreja onde você está. Para buscar um outro lugar. Aonde você estivesse mais tranquilo. Se você está na casa do pão. Fique na casa do pão. Problemas há em todos os lugares, Deus quer nos ministrar algo para o nosso coração, para preparar, ontem, no culto de ontem, muito maravilhoso, foi dito uma coisa que me marcou, nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias à nossa volta, mas com certeza Deus sempre vai nos mudar no meio das circunstâncias, isso que nós temos que entender. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não foram livrados da fornalha, eles foram livrados na fornalha, dentro da fornalha. Passaram o problema para lá dentro do problema serem libertos. E nós precisamos compreender isso. Aqui por não ter buscado a direção de Deus, Alimelec levou a sua família para um período extremamente... É, difícil e nós vamos ver ali uma coisa livro de Ruth ele apresenta os quatro estágios da igreja e os quatro momentos que nós vamos passar e no capítulo 1 um, apresenta Ruth como a Moabita já falamos aqui quem é Moabe e quem era esse povo Moabita e Ruth, então, era de uma descendência, de um povo idólatra, ateu, um povo que vivia de qualquer jeito, às suas próprias maneiras, sem uma direção divina. E lá, e essa mulher, essa Ruth, simboliza uma parte da igreja. Porque não é apenas o povo judeu Aquele povo escolhido e separado por Deus que vai formar a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Mas vai ser da grande parte daqueles que estão fora daquele povo. Percentualmente nós poderíamos dizer que somos muito mais aqueles que são escolhidos entre os moabitas de hoje entre aqueles que estão no meio da idolatria, no meio da ignorância espiritual, do que aqueles que são realmente lá do povo de Deus. E isso é para mim e para você. Ou você acha que nós aqui, fora do povo de Deus, não tendo a, a escolha direta, consanguínea do povo de Israel, por que, que nós fomos escolhidos? porque Deus escolheu, ele mostra na sua palavra, que ele não faz acepção de pessoa, para ele importa o nosso coração, e para nos mostrar, o quão é, errado, foi essa decisão de Alimelec, ele morreu, os dois filhos morreram, e diz ali, e ficaram ali quase dez anos, sem filhos Estéreis Então a consequência De nós andarmos fora da direção de Deus É fome É morte É esterilidade E é viúvez, Porque tanto Noemi quanto órfa E Ruth ficaram viúvas Sem descendência Isso é sério Nós precisamos meditar sobre isso uma coisa é nós passarmos por problemas na nossa vida para sermos edificados, para aprendermos a ter fé, para aprendermos a andar nos caminhos do Senhor. Na disciplina, porque a palavra diz em Hebreus que Deus disciplina e corrige a todo filho que recebe. E nós somos seus filhos que ele nos recebeu. Agora, a outra coisa muito diferente é a nossa disciplina é... É as consequências que nós colhemos Pela nossa desobediência E isso que nos, nos mostra essa parte aqui <cười> Na sequência Nós vamos ver ali Que uh, Orfa Ela Apesar do seu coração Apesar da vontade de seguir Noemi De retornar Porque Noemi diz ali No... <cười> No verso 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de, de Moabe, porquanto nesta, na terra de Moabe ela ouviu que Deus se lembrara do seu povo, lá em Belém de Judá, Deus se lembrara do povo, dando-lhe pão. E ela decidiu voltar para casa novamente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus te fala hoje volte para a casa do Senhor, volte para Belém de Judá, para a casa do pão, não fique no lugar onde tem fome, onde tem viúvez, onde tem esterilidade, não fique lá, volte para a casa do pão, isso ministra para muitos de nós. Orfa decidiu, porque Noemi não, na verdade ela não queria... Que as suas noras fossem padecer junto com ela, porque também ela não tinha muita certeza do que iria pela frente. E Orfa voltou para sua terra, para sua família, para o seu povo. Mas Ruth disse algo extremamente profundo. Verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta, Orfa com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Verso 16 Disse Ruth Não me instes para que te deixe E me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores Eu irei eu E aonde quer que pousares Ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Que entrega de coração Isso me tocou muito porque quando nós vemos alguém que realmente expressa a verdade de Deus, nós vamos dizer assim, pô, eu quero o que essa pessoa tem, eu quero o Deus que ele tem, eu quero ser do povo de quem ele faz parte. E nós precisamos olhar isso para nós, às vezes, como uma preparação, porque Deus, ele diz que, Toda a alma pertence ao Senhor. Toda a alma pertence ao Senhor. Mas não toda a alma vai para o Senhor. Profundo. Na sequência, no capítulo 2, então ali no final do capítulo 1 um, nós vamos ver Ruth e Noemi indo para Belém, retornando para a casa do pão, para o povo de que é o povo escolhido de Deus para a família de Noemi apesar de não serem bem recebidas lá mas elas perseveraram e em toda dificuldade, em toda fome necessidade, em toda angústia que essas duas mulheres viveram Ruth foi fazer o que ela tinha condições de fazer Capítulo 2. Ruth foi para os campos de Boás para rebuscar trigo. Veja bem, no capítulo 2, Ruth é apresentada como a rebuscadora. O que, que é isso? Quando se colhia o trigo naquela época, não tinha coletadeira, era tudo manual ou por descuido, ou até por de propósito, eram deixados alguns feixes de trigo, algumas, uh, algumas espigas de trigo para trás, para que aquele povo pobre que vinha atrás, pudesse ajuntar migalhas, pudesse ajuntar aquilo que os outros deixaram para trás. E Ruth foi fazer isso. E ela caiu nas graças de Boaz, porque já era uma operação de Deus nisso aí. Agora, como igreja e como membros do corpo de Cristo, o que nós olhamos hoje? Nós queremos olhar os grandes campos de trigo e dizer, bom, eu vou colher neste campo, eu vou colher muito nesse campo. Mas e se você não conseguir colher lá? Vai se sujeitar e se humilhar a, a colher o que os outros deixaram para trás? Muitos não querem. Muitos querem olhar aquela igreja que tem 10 mil membros Mas querido, nenhum pastor é mágico Nenhum pastor é um computador Você acha que dentro de uma igreja o pastor, de 10 mil membros o pastor vai saber o nome das 10 mil ovelhas? Acho que não Mas numa igreja onde está sendo rebuscado aquilo que os outros deixaram para trás você acaba conhecendo a sua ovelha De nome E se não se lembra do nome Mas pelo menos conhece o rosto de cada uma delas E hoje Deus convida A igreja Todas A rebuscar A ir lá atrás Nós falamos tanto de evangelismo Evangelismo é isso É rebuscar aquilo que ficou lá para trás Aquilo que os, que os coletadores Não colheram Será que nós nos damos conta disso? Então, aqui, Ruth, ela foi rebuscadora, ela foi buscar aquilo que os coletadores deixaram para trás. E essa é uma missão da igreja, de buscar aquilo que os outros deixaram para trás. Veja bem, muitos querem os cinco talentos, é maravilhoso. Mas também é um encargo extremo, aquele a quem Deus deu cinco talentos, porque ele vai requerer dez. Mas o verdadeiro corpo de Cristo, a grande obra do Senhor é formada por, por aqueles de um talento, não pelos de cinco. Quantos irmãos de cinco talentos, quantos pastores de cinco talentos você conhece? E quantos de um talento você conhece? Todos que estão na igreja. Porque eu e você recebemos, no mínimo, um talento. E o que, que nós temos feito com esse um talento? Ah, eu rebuscar, ah não, isso é muito trabalhoso, isso é, isso é trabalho para outros. Eu não quero. E enterro o talento. Às vezes, para Deus, nós falamos, uma alma vale todo o ouro do mundo para Deus. Às vezes, nós deixamos de atender uma pessoa, pensando em atender um monte. Eu aprendi muito com, esses, com esse texto. Estou atendendo uma pessoa, que é uma pessoa. E, praticamente todos os dias, eu mando um versículo, mando uma palavra, aquela palavra da milha do dia, para rebuscar, para trazer. Para trazer ânimo para essas vidas Não se preocupe Em atender uma igreja De 500 pessoas, de mil pessoas que preocupe-se em atender Uma pessoa que seja Mas se essa pessoa vier Para o reino Um dia, um único homem Foi salvo Pela luz de Deus Saulo de Tarso Quem dava importância Para Saulo de Tarso? E o que nós temos hoje na palavra, graças a, Saulo, a Paulo. Então de uma pessoa que você muitas vezes pode não dar nenhuma importância, vai trazer muitas outras vidas que eu ou você não temos condições de trazer. Isso é rebuscar. É a primeira missão, a grande missão que Deus dá para a sua noiva, para a preparação da sua noiva, rebuscadora. Nós temos que compreender isso com muita clareza E a igreja precisa aprender a se colocar na posição Para então realmente colher os frutos Porque Ruth aqui, ela colheu muitos frutos Claro, pela misericórdia também Porque Boaz deu ordens para que se deixasse de propósito Muitas coisas para trás para que ela tivesse o que colher É verdade Mas por que isso? Porque Deus já via nela Algo diferente, algo especial Humildade E um firme propósito De seguir o Deus De Noemi O teu Deus é o meu Deus Isso tem que tocar o nosso coração Qual é o teu Deus? De onde você busca A inspiração O teu povo é o meu povo teu Deus é o meu Deus nós precisamos, a Bíblia nos diz que nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. E muitas vezes nós não compreendemos. Quem está acostumado a lidar na cozinha, a lidar com o alimento, sabe muito bem. Experimente fazer um almoço e deixe zero de sal. Não coloque nada. E veja a reação daqueles que forem comer depois. Ou então, pegue... Naquele prato onde você colocaria uma colher de sal Coloque uma xícara Uma caneca de sal E veja se alguém vai comer Isso nos mostra que sermos verdadeiramente sal Nós temos que ter a medida certa Nem de menos, nem de mais Mas na medida certa E quando nós estivermos na medida certa No prumo de Deus Nós seremos inspiração Para nós teremos Noibi para aquelas Ruth que vem buscar algo diferente. É importante isso. Na, na sequência aqui, nós vamos ver quanto que toda a história, eu não quero entrar em detalhes porque levaria muito tempo e nós não temos esse tempo, mas eu quero trazer os tópicos, os pontos, os quatro pontos que nós são importantes para a nossa caminhada, para a preparação das nossas vestes. Tem um texto na palavra que diz que eh, Deus, ele trabalha as vestes nupciais, ele fica bordando as vestes nupciais. Quem, quem é eh, conhecedor da, das artes de bordado, sabe que não se faz um bordado do, do minuto, numa noite para o dia. Um bordado leva muito tempo e muitas vezes a agulha passa e atinge o dedo. Esse é o abordado que Deus está fazendo nas nossas vidas. Bordar as nossas vestes nupciais leva tempo. E são etapas que nós precisamos passar. No, no capítulo 3, nós já vamos ver um, um, um outro enfoque da vida de Ruth. O capítulo 3 mostra Ruth, capítulo 3, verso 9. Disse ele, quem és tu, Boaz? Disse ele, quem és tu? E ela respondeu: Sou Ruth, a tua serva. Será que nós podemos dizer para Cristo, o nosso pretendente, eu sou fulano de tal, eu sou teu servo, eu sou a tua serva? Talvez muitas vezes na nossa cabeça, no nosso pensamento, nós pensamos isso de nós mesmos. Mas eu muitas vezes eu já parei e... Eu posso pensar o melhor de mim, porque eu nunca vou me julgar negativamente. Mas qual é que vai ser o julgamento de Boaz na minha vida? De Cristo na minha vida? Ele vai ver a minha humildade, vai ver que eu sou um servo? A minha vida vai dizer isso. E essa é uma, a próxima etapa da caminhada da igreja. Desculpe. A próxima etapa da caminhada da igreja, quando for bem sucedida, como rebuscadora, de buscar aquelas pessoas, aqueles perdidos, que ninguém dá a mínima, Aqueles que precisam desesperadamente voltar para casa do pão E muitos nem olham para eles ou não dão o tempo necessário para essas pessoas Não vão rebuscar a sequência disso Precisa ser um verdadeiro servo Porque só um servo verdadeiro, não da boca para fora, mas um servo de fato Aquele que serve, aquele que não tem interesse, nem político, nem de forma alguma, em ganhar honras para si A Bíblia diz que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar Nós vemos hoje, na obra de Deus, nós vemos gente cobrando Cobrando para cantar, cobrando para pregar, cobrando para fazer a obra Só a misericórdia de Deus que tipo de servo é esse? Não é o servo que Deus busca. O servo que Deus busca é aquele que se sujeita, que se deita aos pés do seu Senhor. Ruth aqui, ela se deitou naquela noite aos pés de Boaz. Ela sempre obedeceu aquilo que Noemi orientava a ela. Muitos na igreja têm hoje seus conselheiros, seus terapeutas, seus amigos, seus irmãos, pastor Chame como quiser Mas muitas pessoas hoje na igreja Até nós, nós temos também aquelas pessoas que nos ajudam, que nos orientam Que, nos, que olham os nossos problemas pelo lado de fora Porque nós muitas vezes olhamos a nossa vida e os nossos problemas de dentro e não conseguimos olhar de fora. Se você chegar hoje diante uh, de um trem, você vai ver um monstro na tua frente. Mas se você olhar um trem lá do avião, lá de cima, a 5 mil pés de, de altura, esse trem não significa nada. Então nós precisamos muitas vezes daquela pessoa amiga, conselheira, que nos oriente... Olhando o problema do lado de fora E Ruth fez isso Ela ouviu o que Noemi lhe passava E obedeceu E aqui ela chegou Naquele ponto Que Ela podia realmente ser uma serva Eu creio Que Nenhum noivo Ou nenhum homem Nenhum homem que pretenda ter uma esposa verdadeira, auxiliadora, idônea, vá casar com qualquer pessoa que acha na rua. e vai procurar escolher muito bem. E Jesus vai escolher a sua noiva, a sua futura esposa, com muito cuidado. E uma das uh, características que Jesus vai buscar, e aqui no caso, de sermos lá do mundo, lá dos gentios, até dos idólatras, Jesus busca a Moabita, para fazer dela uma rebuscadora, para transformá-la numa verdadeira serva. Aí no capítulo 4, então, no final. nós vamos ver Boaz casa com Ruth. Que benção. Moabita, rebuscadora, serva e esposa. Este é o caminho. Para chegar à esposa, aqui com certeza, Ruth passou por muitas situações difíceis. Mas uma das coisas que eu vejo assim na vida de Ruth, ela nunca perdeu a fé e a esperança Ruth casando com Boaz gerou ah, a tinha que tomar nota de algumas poucas coisas aqui Raab ela havia casado com Salmão e desse nasceu Boaz E de Boaz e Ruth Nasceu Obed Então Ruth era a nora de Raabe Mãe de Obed Que foi pai de Jessé que foi pai de Davi Por isso Raabe e Ruth estão na genealogia de Jesus Cristo Agora veja bem você pode dizer assim, ah, eu já li esse livro tantas vezes e... É uma história bonita. Mas não é apenas uma história bonita, é uma história espiritual. E a igreja hoje precisa compreender a profundidade dessa história para que nós possamos compreender o momento que nós estamos vivendo. Não vai acontecer avivamento sem que haja humildade e entrega como verdadeiro servo no povo de Deus Ou você acha que o Espírito Santo vai derramar o avivamento em corações incrédulos, em corações duros, em corações idólatras Nunca vai acontecer isso Então a preparação da noiva para acontecer o avivamento para acontecer o último avivamento Que nós temos falado E é um fato Antes da volta de Cristo Para sermos preparados Nessas etapas Como noiva e esposa do Cordeiro E não é apenas Sermos arrebatados Preciso abrir um parêntese Muitas pessoas hoje Elas querem estar na Nova Jerusalém Amém Eu também quero Só que tem um detalhe Aonde que você estará Passando o milênio Até chegar na Nova Jerusalém Só existem dois lugares Para passar isso Ou nas bodas com Cristo Ou nas trevas exteriores Não tem outro lugar Para um crente cristão Passar o milênio Então o nosso foco o Nosso alvo Precisa ser as bodas do cordeiro. E poder permanecer nas bodas do cordeiro. Não chegar diante de Jesus e dizer: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, para as trevas exteriores. Ele era um amigo, ele era um crente, ele era da igreja. Mas não ficou nas bodas. Por isso esse livro é tão profundo e tão importante. Não temos tempo para abrir os, as minúcias, por isso é tão necessário que você depois leia esse livro com atenção, busque a, a inspiração do Espírito Santo. A palavra diz em Lucas, hum, não recordo bem o versículo agora, mas diz lá que... E Deus, e Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos pedir para Jesus abrir o nosso entendimento, para compreender, não na letra, mas no Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Esse é um ponto extremamente importante, crucial, para a vida da igreja neste momento que nós estamos vivendo. E como tem sido falado aqui nos cultos, através da da liberação dos pastores, como tem sido falado. Nós podemos olhar essa pandemia com olhos de reprovação, de condenação, mas essa pandemia, na verdade, é o único evento mundial que veio tocar em todas as vidas, no mundo inteiro, em todas as nações, depois do dilúvio. E eu creio que só houve dois momentos, o dilúvio que afetou o mundo inteiro e essa pandemia que está afetando o mundo inteiro. Para quê? Para trazer todos aqueles que ainda têm oportunidade, têm chance de entregar a sua vida para Cristo. De entregar a sua vida para ser preparada como verdadeira esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. Porque a palavra diz... Deus diz muito claro, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à plena salvação. E eu e você estamos nisso. Então a vontade de Deus é a nossa plena salvação. Não em partes, não em apenas raso, mas a plena salvação, de espiritual e corpo. Para isso nós precisamos passar, essas etapas que Ruth passou rebuscar olhar para o nosso lado olhar para aqueles que estão à beira do caminho trazer eles de volta para a comunhão do corpo sem condenação, sem julgamento mas com amor o amor de Cristo termos a humildade de sermos servos porque a esposa, quem vai escolher é Cristo, não é nós e isso nós precisamos compreender queridos irmãos eu creio que de uma certa maneira aquilo que nós precisamos aprender, foi colocado aqui eu aprendi que a maior, melhor maneira de eu aprender é quando eu busco. Porque se você recebe tudo pronto, toda comida prontinha, colherinha na boca, que nem um bebezinho, você não, não vai aprender nada. Mas no dia que você tiver que preparar a sua própria comida, você nunca mais vai esquecer. Então aprenda que naquilo que tem sido liberado aqui, Raras vezes É o banquete completo Mas é todos os ingredientes Que você precisa, que nós Eu e você precisamos Para fazer a nossa comida Então aproveite Esse banquete, aproveite Todos os ingredientes Que Deus está dando E que Deus abençoe a sua vida Ricamente E meu desejo E todo o Toda a vontade do meu coração é que um dia nós possamos estar todos, todos, sem exceção, todos possamos estar juntos festejando nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.